Oi, gente, eu sou o Tony, faço o Ian na série 4. E eu sou o Ridan, faço o Bruno. Você já conhece um projeto Todos por Um? É isso aí, gente. Agora você que está nos assistindo pode ajudar o nosso canal com apenas um real. É isso mesmo, tem muita gente que fica aí, ah, eu não tenho como ajudar porque precisa de uma grana. Nada disso, gente. Você faz a diferença com um real. Segue aqui, ó, tudo que está explicadinho aí, que você pode nos ajudar. Você consegue fazer muito pela série. Inclusive, quem sabe aí não consegue ser o salvador de novas temporadas, de novas séries ou, quem sabe, de coisas muito melhores. Então não perde não, faça parte da campanha e ajude a gente a seguir em frente. E agora fica com o episódio número 2. Até mais! Tchau, beijo! É, desculpa, acho que eu cheguei numa péssima hora, né? Que é esse maluco? Lucas, se veste. Fica quieto aqui e me deixa resolver isso. Você conhece esse cara? Cara, faz o que eu tô te pedindo, por favor. Não entendi nada. Merda! e me arrastar pra tua cama? Você falou que era solteiro. Lucas, presta atenção. Cara, me procura mais não. E cada gemido meu no teu quarto era fingimento. Você não é bom na cama assim. Fala sério. Hum.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 Every step that I take is another mistake to you Tava escondendo alguma coisa? Não, não. Tava só pegando umas toalhas que eu dobrei, que, ou, oh, que eu tirei, tava dobrando pra guardar. Hum, entendi. É, vamos é. dormir? Já tá tarde, né? Tá, vamos. Eu já consegui colocar tudo que eu preciso na mochila, só falta agora só a gente definir se vai ou não viajar. Ah é? Vocês não definiram ainda? Achei que tava tudo certo já. Ah, certo não é, né? Porque o Ian ele não quer viajar sem o Rafa. O Rafa disse que não vai deixar o pai sozinho lá no hospital. Aí o Ian disse que ia contratar uma enfermeira particular só pra ele, aí... Eu não sei. Eu liguei pro Ian, só que o Bruno falou que ele já tá dormindo. Ah, entendi. Então, vamos dormir e posso apagar a luz? Pode apagar a luz e a TV também. Uhum. Tá bom. Oi, Elisa. Ah. Não, graças a Deus não foi nada do que eu imaginei eu peguei ele na cama com outro eu tô me sentindo péssimo amiga nossa eu eu não queria chorar mas eu não consigo eu só queria fazer uma surpresa pra ele eu tô aqui agora não tenho um real no bolso. Eu não sei nem como eu vou voltar pra casa. Eu tenho que arrumar algum lugar pra... Pelo menos passar a noite e... Sei lá, amanhã eu arrumo uma carona. eu volto pra casa. Não. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Não. Qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Beijo, me Tchau. Tchau. Tchau. Quem é o... Do carro que me atropelou. Apesar que eu sei que carro é esse. Ai, esse carro é Salomé. despreocupado, garoto. Nós estamos fazendo o possível para cuidar do seu pai. Confesso que ah, o quadro dele é um pouco agravante, mas estamos tomando todos os cuidados cabíveis. Você precisa ir para casa. Ficar aqui largado de qualquer jeito não vale fazer bem. Tá bom, doutor. Muito obrigado, viu? Confesso que eu realmente estou precisando de um descanso. Bom, mas meu pai e o machismo dele, né? Ele se recusou a fazer o exame de toque, mesmo a gente já tendo tido caso na família. O tio do meu avô teve, o bisavô também. Mas, enfim, eu agradeço, tá bom? Eu entendo a situação, pode ficar despreocupado que nós vamos tomar todos os cuidados. Se precisar, entraremos em contato, tudo a bem? Gente, obrigado. Por nada, com licença. à vontade. Oi, Marina. Não, tô no hospital, por quê? Você tá chegando aqui? Mas o que aconteceu? O Ian fez o quê? Ah, ah obrigado Marina, Você ser é um anjo, obrigado mesmo, viu? Tá, mas você promete que vai me ligar se acontecer alguma coisa? Tá, ó, eu quero notícia o tempo todo, tá? Por favor. Tá, jóia então, tá bom, te espero aqui. Beijo. Tchau, obrigado. Ah, eu vou matar o Ian, viu? Mas, pensando bem, até que essa viagem pode me fazer bem, né? Gente, o corredor tá apertado, hein, Bruno? Meu Deus do céu, mano. Dá é o cara abrir aqui na obra, Ele Tá desmatando isso. Quer eu deixar no carro. Vem cá. Você tá se mudando? Você tá de mudança? Você tá indo embora de casa? Vai, lá, vai acampar? O que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Por não? não, Porque você já desceu com três malas. Agora você tá levando o guarda-roupa inteiro, né? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu tá estou indo passar o um final de semana na praia, meu amor. Eu estou levando coisas básicas que eu vou precisar. Sim, tá Aquelas malas que eu levei, meia dúzia, eu levei. Mas uma daquelas malas era de Rafael, que Marina fez e pediu que eu levasse. Coisas as básicas cinco, tudo é que bem. você vai precisar. Você vai precisar. Você coisas precisa, básicas, pode... Pode... por exemplo. Um instintor de incêndio, por exemplo, você vai estar tá precisando... Mas ah, vai, a gente precisa apagar um fogo, a gente o não sabe, o aí? A raquete de tênis. Ô, oh, Bruno, você já parou pra poder pensar que Acho eu posso que querer sentido. fazer uma patinação aquática, então eu levo um patins. Eu posso querer jogar tênis na praia, então eu tô levando uhum. a minha raquete. Eu, tá hein, eu, eu, eu vou passar o final de semana eu, eu, eu volto domingo, eu falo depois de amanhã. Eu tô achando que você vai demorar, né, mas tudo bem. Olha só, Ian, hum. eu não quero surpresinhas nessa viagem, ok? Ah, Roxi, eu não sou homem um de, de surpresinha. Eu, Bruno... Bruno... Não, a só, sua... Ah, Sim, também, ó. a sua única surpresa, só em qualquer vai ser? vai ser eu entrando por aquela porta ali, domingo, ah. com uma bela marca de sunga, a pele da cor do pecado, bem cor de jambo, ah. chegando, sentando no seu colo ah. e fazendo aquilo que a gente faz de melhor, pode Sim. ter certeza. Ah, Deixa eu fazer quando você voltar, tá? Porque a, a realeza vai viajar, mas a pele tem que ficar aqui pra pegar no duro, né? Eu cozinha. Você, você vai pegar no duro, Bruno. Ah, sim, ai, gente. ai, Nossa. meu testículo. Ai, aqui, deixa eu te falar, Bruno. Você... Você vai me dar uma ajudinha, se precisar? Ah, tá tudo aí? É isso mesmo que você vai precisar? Deus abençoe que sim. Se faltou mais alguma coisa, tem que levar uma cama, uma geladeira, sei lá, né? Não ah, vai ficar faltando, né? Então tá bom. Ó, quando você hum. tiver tempo, dá uma olhada no seu celular, tá? Eu mandei duas opções de casa lá pra gente ver, pra gente visitar quando você voltar. E já que você tá no pique da mala, de fazer mala, não esquece quando você voltar, o apartamento vai estar em obra, a gente vai ter que ir por outro apartamento. Outro apartamento? Tá, eu tenho que falar isso com meu pai pra gente poder ir pra lá ver algum... Tá. A gente faz o domingo. Eu chego domingo, eu saio domingo. A gente vai no domingo. Ótimo, então falo que eu vou te seguir, eu preciso abastecer, eu preciso calibrar o pneu, eu preciso... É, é, é... é, você precisa fazer tudo isso e você não deixa de fazer mesmo não, senão você vai pegar essa estrada igual um doido. Você vai fazer pra mim, bebê. Você vai, porque eu vou ficar com saudade até domingo, muita saudade, sabe por quê? Porque eu te amo. Eu te amo, ah, eu te amo mas eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, mas tanto, tanto, tanto. Ah. Leva essas bolsas pra mim, amor. Eu já tô cansado, levei aquelas. Mas, ó... Eu levo a Abigail. Nem tô levando mais o Solange, para. Não, não, não, rapaz, Rafael. tô esperando. Não, não, não, Nando, desce! Ah, Não, Albertinho, né? Tudo isso pra ficar frio. you're loving cause i'm drowning in something and i can't come out so show me loving i need you loving need myself in love it's like being a doctor a crushing heart i want you to know Que ele dormia a noite toda hoje, mas agora ele é todo seu até, até eu acordar, que eu só preciso de calma. Pode deixar a minha vida. Se ele acordar, eu cuido dele, dou toda a atenção do mundo. Agora eu vou dar uma ligada para a doutora Jane. Vê se ele não tá dormindo, pode ser algum problema ou. Faz isso. Ah, a minha mãe queria passar aqui depois pra pegar ele, pra passar o dia. Ah, não, não, não, não, de jeito nenhum. Hoje é minha folga e eu vou ficar com o meu filho. Tá, tá. Então você resolve isso com ela, que ela disse que ia passar no mercado e depois de vinha pra cá, tá? Tem café na garrafa, eu não tive condições de comprar pão e é isso. Boa noite. Boa noite. Tá bom, Marquinhos, ó. Oh, não esquece, dá um beijo do Davi, hein? A gente tá morrendo de saudade, viu? Amigo, aproveita muito esse frio aí, tá? Pela gente. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. tchau. Beijo. Ai, foi. <risos> gente, apesar do frio, o gol, o casaco, tudo, ele tá com uma cara ótima, né? E é isso tá. que importa, que apesar dele de estar longe, ele tá bem. Tá bem, né? E vocês estão bem? Todo mundo mijou, todo mundo balançou. Sim, que agora sim, eu só vou parar senhor. quando a gente vai tá um raio de uma praia bonita, hein? Sim. Então vambora, partiu! Vamos. I was living my life. was so wrong? Always numbing in my mind. That on building scars from the night. So far gone. I was blind. So now, better. On the dark that I was coming from feito mal. Mas, amigo, então o Henrique tá te fazendo mal? Não que ele faça, mas a gente tem tido alguns problemas, mas, enfim, isso é assunto pra outra hora. Ih, gente, eu já catei no ar que alguma coisa errada não está certa, hein? Mas tudo bem, hein? nós vamos falar sobre isso numa outra hora, num outro momento. Rafa tá certíssimo. Nessa viagem a gente não tá aqui pra poder falar de problema nem nada. A gente tá aqui pra poder rir, se divertir, o tempo passa tão depressa, então vamos curtir e a gente vai vendo o que a gente faz pelo caminho. Agora Rafa, se eu puder te dar um toque amigo, é sério, seu casamento precisa de aventura, seu casamento tá, tá, tá no marasmo, tá barato, você precisa movimentar esse negócio amigo, pelo amor de Deus, porque senão vai ficar complicado. Lógico que não. Deve ser uma pessoa muito parecida com ela. Michelle não tá nem no Brasil. Michelle tá lá curtindo as Europas. E você, enquanto isso, você tá aí atrasada, esfomeada, e cheia de trabalho pra fazer. Vambora pra escola. Eu, hein? Olha só. Dez. Eu disse dez minutos atrasada. Se eu ligo pra escola, quem é que me atende? Olha só, ah, mas eu vou te contar. Eu vou, tu vai ver só a sonsa, sua patólica sonsa. Mas pelo menos ela me conheceu. Tem que arranjar um disfarce melhor pra poder ninguém me ver, ninguém me conhecer. Tô muito na cara. um divo assim quem é que não me vê, né? brilho, Luz. Terra. É. Ai, gente. Vou procurar um lento. O Rafael, pelo amor de Deus. Rafael, eu já vi esse filme, hein? Nada, nada a ver, tá? É uma pessoa sozinha na estrada pedindo ajuda. Pedir ajuda é uma coisa, pedir carona é outra. É totalmente diferente, Rafael. Ah, meu Deus do céu. Rafael, a gente já viu esse filme. A gente sabe como isso termina. Eu acho que esse, é esse Azul, gente. Eu quero assistir também. Meu Deus, olha, é totalmente aleatória, gente. Totalmente aleatória no rolê, né? Amor, não tô vendo nem lagoa e nem o Azul. Rafael, por favor, lembra do Gael? Amigo, claro que eu lembro, mas ele não é o Gael, tá? A situação hoje é totalmente diferente. Tem um detalhe, todos nós estamos casados hoje, tá? Calma, deixa eu ver o que ele tá precisando. Rafael, Rafael, não faz isso. Calma eu... aí, Rafael... Ai, meu Deus do céu, parece que eu tô tendo um déjà vu. Ai, gente, eu nem sei o que vocês tá falando. Porque se eu soubesse, eu poderia dizer que eu tô tendo um também. Tá bom? Hum?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 O Rafael e essa alma bondosa, esse menino do coração puro, meu Deus do céu. Rafael de Calcutá. Se o Papa passa aqui agora, no Papa Móvel, canoniza na hora, né? Pois é. Vamos é. pro então, carro, né? É. Isso salvou minha vida, né? <risos> Falei. Guilherme é gente boa. Desconfiado. É. mas gente boa. E é, é a gente boa, boa. É. desconfiado. Obrigado. Espera é. é. aí, não me entrar não. Vem entra, cá. Olha pra mim. O que que foi? Você tem mesmo hipnose? Ele que tem hipnologia, pelo amor. Cadê? Não tem cicatriz. O que que foi? Você não lógica. Ah, a te agredir ai, na frente dos eu outros. Eu vou nos falar. Volta, ah, pro carro. Vai essa roga fechada. Uhum. Não, claro, se eu puder passar hoje depois do expediente pra mim vai ser perfeito. Com certeza. Mas assim, é só pra dar uma olhada, tá, por enquanto Eu não vou decidir nada, ainda é sem compromisso Porque eu, enfim, preciso ver e falar com meu marido Pra gente ver como é que vai ser Sim, meu marido É uma relação homoafetiva Por quê? Você tem algum problema com isso? Ah, tá Entendi, bom, então Se eu puder passar aí mais tarde, pra mim é perfeito A gente pode combinar assim Beleza então, eu gostando, na segunda-feira eu falo com meu marido e a gente passa aí pra conversar mais uma vez e ver se a gente fecha o negócio Tá certo? Isso, justamente Porque a gente vai casar, a gente já casou, né, na verdade, mas agora a gente tá pensando em adotar uma criança e vai precisar de mais espaço, uma casa maior, tudo isso Você já deve conhecer essa história, né? Tá certo Então tá bom, Alex, a gente vai se falando Valeu, obrigado Meu Deus, eu tô me sentindo uma criança sabendo que vai ganhar presente. Ai. Então isso. Agora é partir as externas. Tentar falar com esse safado do Yan que até agora não me deu uma notícia desde que pegou a estrada. Bom, se bem que se pegou a estrada, né? Não vai falar comigo. É melhor mesmo. Ai, casa nova! Um garoto bonito, simpático Passar por uma situação dessa Gente, de pedir carona, pegar o outro na cama. Meu Deus. Pois é, né? Isso é pra gente ver que qualquer pessoa tá é sujeita passa passar por isso. Olha que ele é um cara novo, bonito, simpático, Sim. conversa bem. Uh, bonitinho ele é mesmo, tá? você viu? Uhum. Eu, eu, eu olhei, tem bunda. E uhum. para você casado. Ah, sou casado? Mano. Eu sou cego? Eu, hein? Qual é o problema? E se Bruno tivesse aqui, eu tenho certeza que ele olhava também, amor. Ele olhava, porque olhava arranca pedaço, não tá me traindo, só pode olhar. Olhar? Eu tô olhando e comentando com as minhas comadres, inclusive, <risos> entendeu? E, gente, poxa, eu só tô olhando mesmo, eu tenho que Ultimamente Se fosse pra época eu ia imaginar o a roupa dele Fazendo loucura ah. Mas hoje eu só imagino sexo a verdade é essa Ah, mas eu imaginei Eu confesso Mas enfim Não toque pra isso, Deus me livre Tá? Vamos parar com isso tá? Não estamos mesmo, né? Você vê, né gente, um menino desse, olha, no meio do nada, pedindo carona para voltar para casa com fome, com sede, sem dinheiro. Foi comer porque eu emprestei o cartão para ele. Muita sacanagem desse Murilo, né? Ah, mas também foi bom que aconteceu logo, assim ele se livrou de uma boa. Pois é. E ainda conseguiu se livrar das perguntas constrangedoras do Ian, né? Pergunta constrangedora, Rafael, que pergunta constrangedora? Quem aqui fez pergunta constrangedora? Eu vi pergunta constrangedora, não. Eu perguntei se ele era gay. Ele tava contando a história do ah, Murilo? É. Tudo bem. Então tudo bem, ele respondeu. Aí eu, eu fiz o quê? Eu fiz um link. Hum. Porque essa pessoa é gay, eu falei, você é ativo ou passivo? Aí, Aí ele foi, e foi e... Ele respondeu... Ele hum. respondeu o quê? Hum. O que você queria ouvir, porque eu vi que os seus olhos brilharam, Rafael. Hum. Então constrangedor são seus olhos brilhando, tá? Porque ficou feliz com a resposta dele falou que a Versace te interessou e vou te falar mais, eu vou te falar mais, ouve Rafael, você ouve, quando ele entrar nesse carro, quando ele voltar comido daquele posto, eu vou... eu vou perguntar pra ele, e seu Pinto, como é que é? É grande, é pequeno, tá na média, virou estatística, qual o problema a gente perguntar? A gente quer intimidade, a gente tá dando uma carona, a gente pode saber informações sem interesse, é claro, é. só o seu. Sem exagero, tá? Eu acho que não tem necessidade nenhuma de você falar, e é melhor a gente mandar de assunto, porque ele tá vindo. É... <risos> e aí, comeu? Comi, muito obrigado, viu? Pode deixar que quando eu chegar lá eu te pago. Não se preocupa com isso não, gente, pelo amor de Deus. Agora, por favor, vamos entrar no carro, a gente só vai parar quando chegar numa praia, porque eu vou te falar uma coisa, hein. Eu vou, eu, olha, eu vou ligar pra Bruno e vou esculhambar bar Bruno, porque eu tenho certeza. A gente pisou! dentro desse carro. Ele pegou a estrada, olha o tempo mudando. Vai pegar a praia onde? Debaixo o quê? De insolação. Pega a insolação com chuva, gente, porque não é possível. Porque foi Bruno foi Bruno que ele não veio. Mas não interessa. Com vocês, até debaixo d'água, da chuva, vai ser aqui Agora com o Dinho também. Tá você vai tá outro lugar, ele não vai pra... Enfim. Rafael, você dirige. Eu? Você tem que ir atrás, também você atrás. O carro é meu. Ai, tá bom. Você quer ir andando? Você quer ir andando? Vai, vai, madame, vai. Eu abri a porta pra senhora, vai. Isso. De onde você tá vindo? Ah, eu tava na praça, Tô passando tempo. Ah, eu tava na casa da Mari. Só que é tanto problema, é tanta coisa, que. Enfim, inventei uma desculpa, perdi a fome, não quis almoçar lá com ela. <risos> Estou indo para casa e vou almoçar com vocês. Aê, eu amo quando você almoça com a gente. E aí hoje não tem o Lavo também porque ele está trabalhando. Então finalmente paz na nossa família. Ele continua esbarrando, né? Sim, sempre. É o passatempo dele. É, mas e o estágio, como é que tá? Ninguém respondeu, mas eu continuo tentando. É assim que se fala. Eu vou levar seu currículo essa semana. Lá pro meu patrão e eu tenho certeza que ele vai te dar uma oportunidade. Eu tô aceitando qualquer trabalho. Até porque eu acho que se eu ajudar em casa e tal, começar a colaborar com as contas, o Olavo vai meio parar de pegar no meu pé, entendeu? Ícaro... Quero... Por que você não vai embora? E <risos> eu vou pra onde? Você tá maluco? Eu não sei. Qualquer lugar. Eu acho que... A mamãe vai demorar a aceitar, mas ela vai entender. É a única forma de você parar com essa humilhação toda que você tá passando. Aquele cara é um babaca, ele é um otário. Eu não sei como que a mamãe consegue ficar com esse monstro. Aqui é cidade pequena, as pessoas têm mente pequena, entendeu? E eu também não teria nada para viver em outro lugar. Você teria liberdade. Isso é muita coisa, é uma vida inteira. Olha, eu posso te ajudar com uma grana. Eu sei que não é muita coisa, mas dá pra começar. E aí, depois a gente vai vendo como é que faz. Vamos pensar uma forma de te tirar desse inferno? Pode ser? Cara, você é o melhor irmão do mundo. Agora vamos, que a fome tá apertando? <risos> vamos, moleque! E aí, te aqui? Nossa, demais. A minha tia mora a dois quadros daqui a dez minutos já tô lá. E eu Não sei nem como agradecer a vocês. Ah, não precisa agradecer não, menino. Até parece. Se a gente pode ajudar, não vai atrapalhar a gente, não tem por que a gente não fazer isso, mas... Só isso, tá tudo certo. Muito obrigado, vocês são muito simpáticos, assim, de verdade. Eu nunca ri tanto na minha vida. Uhum. Para de falar isso, olhando pra gente com essa cara fofa, né? Principalmente pra mim, eu sou casado, gente, de casado, e você também, é, ainda é. Mas olha só, não tem nada disso não, tá? Até porque. A gente. Eu, na verdade, sou muito desconfiado. E. Se eu aceitei colocar você dentro do meu carro, num momento tão particular, nosso, que é a nossa amizade, uma coisa que é tão fechada, é porque talvez eu tenha enxergado bondade em você. Dificilmente eu me engano. Então, acho que. foi isso. Obrigado. Você já sabe onde vão ficar? Então, a gente tava pensando em ficar ou numa pousada ou num hotel mas seu de menos, o importante é que essa viagem foi negada pra gente curtir, é isso que a gente vai fazer E é Muito, a gente tava precisando muito ah, tá. disso Ah, e melhor a gente com seu pai Obrigado Com certeza que ele vai sair dessa e... Ah, Quando eu puder passar pelo Rio de Janeiro eu vou lá fazer mas... uma visita Sim, obrigado Ian, vai dar tudo certo com a adoção, Tenho certeza absoluta eu quero muito, muito de coração. assim conhecer o Bruno Não para de falar dele hum. tá. Renando, eu adorei sua pureza e sua ingenuidade. Eu quero muito conhecer o Jardel. Ah, se você vier pro Rio, é só mandar um alô pra gente. Pode deixar. Se cuida. Obrigado, gente. Ah, e sim, só uma coisa. Quando eu tava passando lá por aquele monte de dificuldade, eu pedi pro universo ele colocar alguma coisa boa na minha vida. E vocês apareceram. É, é isso, né? A resposta do universo. Obrigado mesmo, de coração. Espero que a gente possa uma novamente. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, adeus. Ah, Enfim, vai. É, vale. é uma boa pessoa, a verdade é essa. Eu não vi o olhinho de ninguém brilhando, tava só sacaneando, tá? Assim, sei lá, a vida é meio, meio diplomática, a gente nunca sabe quando a gente vai virar a esquina e vai conhecer uma pessoa que vai se tornar amigo, que vai passar a frequentar a nossa vida. Mas eu acho que quando isso acontece a gente deve preservar. Então, já que ele deixou o telefone, salvou o nosso, quem sabe a gente não mantém em contato, quem sabe ele não aparece no Rio, quem sabe a gente nos se novamente. E é isso. Espero que ele encontre o caminho dele e supere tudo que aconteceu. E agora, né, aproveitar que não choveu... Vamos dar um jeitinho de chegar, encontrar um lugar, botar as bolsinhas, porque ainda tá de dia e eu não sei vocês, mas eu vou colocar o um fio dental. Tá? Eu vou tochar <risos> a sunga, você vai ver aonde e eu vou pegar pra hoje ainda, Tá, bom? tá, tá aí. Animado. Animado sempre, é maravilhosa, tenho certeza que você vai amar é sério, o espaço é inacreditável, ela é muito perfeita, tem garagem, tem quintal, tem tudo o condomínio é sensacional, tenho certeza que você vai gostar é sério, segunda-feira quando você voltar, a gente vai lá sem falta tá, eles estão fazendo algumas obras ainda estão reformando alguma coisa, mas a casa está perfeita né? os dois são casados o Alex e o Jefferson, eu estava super desconfiado porque eles estavam perguntando que tipo de casal a gente é mas eu descobri que eles são um casal igual a gente Sério, tá tudo muito bem cuidado, você vai... Oi? Dinho, quem é Dinho? Que Dinho? Quem é Dinho? quem é Dinho? Dinho? Ué, mas amigo da onde? que eu nunca conheci, nunca ouviu falar nesse seu amigo. Tô com você dois, anos nunca eu falar de Dinho nenhum. Ah, conheceu nós. Aham. E cadê os meninos? Engraçado. É, não, porque o combinado era e vocês só, né? certo. O Dinho, né? Então tá bom. Ian, eu não vou falar mais nada, não. Ian, tá? Não vou falar nada com você, não. Porque você sabe muito bem que eu tô aqui, tô vendo o negócio de casa. para nossa família, você tá aí na praia com o negócio de Dinho, do nada. De repente. Dinho. você nem quem é Dinho. Apareceu um Dinho. De repente. Não, tá certo. Dinho, né? Não, tá certo. vou esquecer não Não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá, perfeito. Tô feliz pra cacete agora. Uhum. Faz um segundinho, eu vou desligar o que eu tenho pra cá Tá bom Tá, aproveita aí, tá? Manda um abraço pro Dinho Tá, eu também Eu também, Ian Eu também te amo, Ian, tá bom, tchau Tchau, Ian Tchau, Ian, tchau Ian, tchau Dinho Dinho, quem é Dinho? Nunca vou falar de Dinho Conheceu na estrada, amigo Ian você que não abre o olho, não, senão. Eu... eu é que vou te socar todinho. Tinho. Pronto, cheguei, calma. Ai, amigo, Ai, achei que você não ia vir mais. Ai, desculpa, amigo, briguei com o Bruno, né? Gente, o Bruno inventou agora que quer mudar de casa. Ai, quero mudar, vou mudar, vou comprar uma casa, quero ver outra casa e tal. Como se mudar de casa fosse uma coisa simples, entendeu? Quer tocar de casa como quem toca de cueca. aí na hora do sexo, na hora do sexo, começou de gracinha, fizemos o quê? Brigamos, né? Virei uma honra... Ai, horrível. Mas pronto, cheguei, tô aqui, fala. Ian, o que, que o Brian tá fazendo na sua mão? Me... Menino. Gente, eu saí de casa tão esbaforido que eu nem sei como que eu peguei esse peru. Olha! Gente, deixa... Menina, eu vim dirigindo na força do ódio agarrado nesse peru. G pelo menos agora eu já sei né, que um pinto me acalma, né? Pelo menos assim, você apalpa, você... Eita, que tá uma pinta, a boca chega a saliva. Ai... ai, ai deixa eu guarde isso aqui, pelo amor de Deus. Pronto. Aí? Ai, ai? ai, amigo Valma, eu preciso conversar com você, Valma, é sério. Tá, eu também. Então, amigo, você acha que eu tô muito errado? Não, não. Muito não. Mas errado tá, né? Ai, amigo, eu vou me sentir pior. Ô, Marcos, vem cá. Você quer ouvir o que você precisa ou o que você quer? Ai, amigo, você tá certo, mas eu preciso dessa viagem. Eu sei, eu tenho certeza que ela vai me fazer muito bem amigo, olha só, viajar é uma coisa maravilhosa, quem não gosta de viajar, quem não quer viajar, quem não pode viajar, eu mesmo, se pudesse, eu tava batendo perna, batendo asa, ó, viajando ao redor do mundo, mas não posso, né, infelizmente e tal. Mas a pergunta é, em que momento você falou pro Davi assim, que você inseriu ele nessa viagem, ou, ou, ou quando você perguntou pro Davi se pra ele tava legal a viagem, hein? Ai, amigo, uma viagem pro Canadá, assim, eu não vou gastar nada, eu vou rever a minha família, eu vou ver a minha mãe, eu vou conhecer meu sobrinho, eu não vou gastar com hospedagem, alimentação, sabe? Eu acho que ia fazer muito bem pro Davi. É que tá o um mal, sabia, Marcos? Porque a gente acha que o que faz bem pra gente faz bem pra outra pessoa e nem sempre é assim. Por exemplo, eu, eu odeio que o Bruno me morda no sexo, o Bruno adora. Aí o que, que acontece? Se o Bruno me morde no sexo, e o que, que acontece? Eu dou um safanão, broxo, ninguém transa. Mas aí como que a gente vai no meio termo assim? Como que eu não tomo a mordida e não dou a mordida? Diálogo, conversa, expondo, falando. Talvez seja isso que tá faltando em você, em Davi, entendeu? Você chegar, conversar e expor a situação, não ah, achei que depois dessa lance todo com o pai dele, de todo esse fardo, de tudo que sucumbiu, essa viagem ia fazer bem pra ele, sabe? Mas parece que ele entrou num, numa tristeza profunda. Eu peguei ele fumando, ele tá barbudo, ele tá se descuidando, sabe? Eu tenho que fazer alguma coisa, senão meu relacionamento vai acabar. Amigo, conversa com o Davi, sério? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, isso é conversa. Isso é coisa de vocês dois, porque... Fala pra ele. Chega pra ele e fala, Davi, olha só, isso vai ser importante, essa viagem é importante pra gente se reconectar, pra gente se reencontrar, pra gente se aproximar mais, entendeu? Chega pra ele e fala que é importante ele viajar, não obriga ele a viajar, mas fala que ele tá no seu lado é mais do que importante. É, amigo, eu vou fazer isso que você falou. Chegando, eu sento com ele, converso, pelo menos eu fico tranquilo que eu não vou passar por cima nem dele e nem de mim. Tá? Conversando com você, amigo, me deu um norte bem melhor, eu tava completamente perdido. Desculpa fazer você sair de casa, ter feito você sair de cima do Bruno, tá? Tá tranquilo, amor. Tá tranquilo, tranquilíssimo. Foi até bom, até porque quem me tirou de cima de Bruno foi ele mesmo. Foi ele que me tirou com essa ideia de mudança que era mudar, vou mudar, entendeu? Vai mudar o cacete, eu vou mudar, vai ser o testículo dele de lugar. Deixa ele me pesar, que eu boto o testículo dele aqui, ó, em cada glote, na guela. Deixa ele vir de graça. Você tá indo pra casa? Se você quiser, eu te dou uma carona. Tô. É bom que a gente vai caminhando, a gente pode ir conversando, né? Hum, já gostei, amigo. Mas vamos devolver o Braia? Vamos devolver, até porque, menino, eu te conheço. Daqui a pouco você pega o Braia bota nessa caverna do dragão aí, que nem o um fingador acha, tá? Você devolve. Mas se você achar que o Brian pode alimentar o seu relacionamento, pode apimentar você, o, o Davi lá, eu te empresto. Tá bom, pode tá, ficar com ele. Vai embora, meu carro tá ali, vem. <risos> Ayan, Rafa, Nando, Eu tô realmente precisando tanto de vocês. A minha vida não tá fazendo nenhum sentido sem vocês. Mas depois eu conto toda a verdade pra vocês. Tchau amigo a casa da minha tia logo ali Sacanagem, não vai poder ir? É, amigo, eu adoraria, agradece muito a sua tia Fala que a gente agradece o convite pro almoço A hospitalidade, a cortesia uhum. Mas é que a gente tem que voltar mesmo A gente ainda vai pegar a estrada E Rafael e não só vieram pra cá pra quê? Pra dormir, né? Eu aproveitei pra poder andar um pouco Pra poder esparecer, eu tava falando com o Bruno agora no telefone Mas eu tenho certeza uhum. que oportunidades não vão faltar Ah, que pena, tá me devendo então Ó, tá. eu sei, eu prometo que eu pago, viu? Agradece <risos> a sua tia e quando você aparecer no Rio, fala com a gente Não, por minha conta, pode tá deixar ótimo. Você tem nosso telefone, não tem? Claro, tem. Então tá, gente. Hold me close till I get up. Time is on our side. I don't wanna waste what's left. The we chase us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on and we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. O que eu quero fazer? Vingança é um prato que se come frio. Ah, se é. Música, E aí, o Marcos? Não falou mais nada? Não, Rafa. Só falou que tinha conversado com o Davi parece que eles entraram num acordo, num consenso e vão dar uma estendida na temporada por lá. O Marcos tá gravando pra caramba pro blog dele, tá de boa com a mãe, tá se enturmando cada vez mais. Enfim, só disse que vai estender. Mas eu falei pra ele poder fazer uma chamada de vídeo com a gente. Aproveita e explica tudo, né? Fazer o quê? Hum. É, né, gente, o importante é ele tá bem onde ele estiver, mas mudando um pouco de assunto, o Dinho mandou alguma mensagem? Ele veio de vez para o Rio, parece que sim. Mandou mensagem de seu, tava chegando aí, tava indo para casa onde ele vai morar. Tá muito longe daqui, não falei com ele. Quando ele tiver instalado, a gente aparece lá e faz uma visitinha. Hum. Mas vem cá. E você, Rafa? O Henrique, viagem para Itália? Gente, pelo amor de Deus, eu até posso viajar, graças a Deus. Só que com essa vida, gravação, esse montão de coisa, não tem tempo. É Marcos no Canadá, Léo na Suíça, você na Itália. Tem como juntar todo mundo no mesmo continente, não, gente? Na mesma cidade, embaixo do mesmo céu? Bom, o Henrique, ele queria mesmo, sabe, vir, ficar um tempo, ver como estão as coisas, visitar o irmão. Mas ele viu para depois ficar reclamando do preço da passagem, ficar tá uhum. caro de lá para cá. Então, ele tá pensando bem antes de tomar qualquer decisão, né? E eu, enquanto meu pai estiver nesse estado no hospital, eu tenho que ficar com ele, né? Minha mãe já tá cansada, já não tá suportando tudo isso, sabe? Então, eu tenho que ficar por perto. Mas, Rafa, ele não teve nenhuma melhora, o médico nem... não deu nenhuma possibilidade dele voltar para casa? Bom, infelizmente, não. Tem dia que ele tá bem, que ele brinca, que ele come. No outro, ele simplesmente tá sedado, não reage nada que a gente fala ou faça com ele. Ah, fica tranquilo, Rafa, fica tranquilo que você vai ver. Já, já, o seu pai vai sair daquele hospital, vai para casa e não vai precisar de voltar lá nunca mais. Deus te ouça, amigo. Não aguento mais, sabe, aquele lugar, aquele cheiro do hospital. Tem que ter muita força, sabe, para poder ficar nessa saída e vinda, é muito complicado. Mas, por falar nisso, você vai passar perto do hospital? Tem como você me deixar, pelo menos, próximo? Tem, tem sim, pode deixar. E você, Nandinho? Vê minha filhota. Você pode me deixar no metrô? Com certeza. Eu te levo lá. Eu levo o Rafa, depois eu levo você. Aí eu vou, vou ver o meu pai e depois eu vou pra casa. Ai, gente. Ai, tá naquele antigo apartamento. Lá no prédio que meu pai tem. Meu Deus do céu, gente. Tá me deixando doido, porque aquele apartamento... Nem é o antigo, é o outro. E, e é pequeno, do mesmo jeito, é um ovo. Não cabe. Ai, tô ficando louco, surtado, mas eu tenho fé em Deus que a gente já, já vai conseguir comprar uma casa maior. Tanto eu quanto o Bruno, a gente tá procurando muito. Ou também, se não conseguir encontrar, pelo menos a obra, o reparo lá do apartamento termina, a gente volta pra lá. Até, enfim. Vamos, eu deixo vocês, porque ainda tem muita coisa pra resolver. Eu tô com pouco tempo e muita agenda. Hum, Partiu? Bora, veio das boas-vindas para o novo morador do Rio de Janeiro. Ai, ah, a gente nem acreditei. É ter. E... quando vocês disseram que poderiam vir... Você tá tudo bem? Tô bem. Hum, como é que você tá? Olha, Olha só. Assim. O meu digníssimo manda é mil desculpas, ele não pôde vir participar da nossa reunião devido a compromissos do trabalho, mas no próximo a gente marca lá em casa. Nós temos um vinho uns assim, negocinhos pra gente poder beliscar Ai, ah, gente, sem problema. Podem ficar à vontade. Eu vou na cozinha buscar umas bebidinhas, buscar uns copos pra gente. Fica <risos> à vontade. Já volto. Nossa, tá ótimo! Eu já vamos jogar na sofá, fica tá Bom, agora oficialmente morando no Rio. Seja bem-vindo que a cidade te proporcione tudo que você sempre sonhou, tudo que você sempre buscou. E um brinde, né? Ah, é por favor, um brinde, né, gente? <risos> um brinde. Um brinde. <risos>